Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite, eu sou o Cabeça, <risos> e esse é o Isso Não Cai Na Prova. Seja bem-vinda ou bem-vindo se é a primeira vez que você está aqui, se não é a primeira vez, muito obrigada por continuar e assistir outros vídeos, e compartilhar, e curtir, e fazer todo aquele pacote otubístico que provavelmente você já sabe como é. A gente hoje decidiu falar, né, o Cabeça nunca veio ao ah, Prova para gravar especificamente, mas já tem inclusive um vídeo, né, Cabeça, aqui no canal, escrito por ah, você. Ah, tem. Eu nem sei qual é, é o de, de algoritmos nas redes sociais, né? Isso. Algoritmos e uh, bolhas sociais. É uhum. isso. É assim que tá o nome do vídeo. Eu vou deixar não sei se eu vou deixar aqui linkado em cima ou se eu vou colocar no, na caixa de, de texto para você assistir ou no final do vídeo, quando a gente linka aqueles vídeos lá como sugestão. Em algum lugar vai estar para vocês acompanharem. É um vídeo que eu fiz sozinha, mas que, que foi escrito pelo cabeça, né? E eu só transformei em formato de vídeo e aí dando continuidade a essa discussão né o que, que são como esses algoritmos funcionam que eu já expliquei lá mas em especial o que, que são esses dados que a gente está jogando na internet e o que é esta internet por que, que a gente tem que ter medo ou não dessa internet a gente decidiu fazer esse vídeo e aí eu vou pedir ao cabeça que explique aí o que, que são esses dados né que dados são esses que as pessoas falam que a gente está jogando e alimentando esta internet eu sempre lembro dessa história porque eu sempre pergunto para as pessoas se elas leram os termos de uso dos serviços que elas usam na internet. Claro que não. Bom, tenho certeza que você não leu. Uma vez eu dei uma aula, perguntei para uma turma até grande, umas 50 pessoas. Uma pessoa tinha lido, só que ela só leu para usar porque ela sou do direito e ela leu porque ela estava interessada nas questões legais. Uhum. Só que recentemente começou, houve uma rediscussão sobre essa questão de dados e... E por que as pessoas começaram a se preocupar com isso, né? As pessoas começaram a se preocupar porque houve um escândalo muito grande nos Estados Unidos recentemente. E talvez você tenha sabido disso ou não. Mas... Eu acho que eu deixei um vídeo aqui no canal. Eu não consigo lembrar qual foi o vídeo, mas eu lembro Sobre de ter citado. Exato. Assim que tinha acontecido, eu comentei. Se eu lembrar qual é o nome do vídeo, porque são muitos vídeos, gente. Aí eu coloco ele aqui também. Em resumo, uma empresa teve acesso a dados do Facebook e constatou-se, de certa forma, que elas tentaram usar esses dados para manipular a opinião de pessoas sobre quem elas deveriam votar nas eleições dos Estados Unidos e até no Brexit. Bom, é, é difícil dizer qual é a influência, é outra questão que ele pode discutir depois. Se, como isso realmente influencia. Que influencia, influencia. Mas como isso influencia uhum. é uma coisa que a gente pode tratar depois. O que importa é o seguinte, quando você usa qualquer serviço, você fornece os dados. Pode ser serviços públicos é, e serviços digitais. Então, por exemplo, quando você vai tirar um título de leitor, por exemplo, você preenche os documentos e dá as informações. Quando você vai entrar na rede social, a mesma coisa. Uhum. Certo? Você vai lá, bota seu, cria um, bota seu nome, pode, geralmente as pessoas mentem também, não tem problema, mas elas dão o um nome lá, idade, é obrigatório dar idade. Eu não sei como é que tá essa questão de idade em redes sociais mais, mas antigamente era 18 anos, mas isso é um pouco tem um relaxado. Padrão. Hoje, rede social, por exemplo, as redes sociais como Instagram e Facebook, são de, a partir de 13 anos é aceitável. Pois é, eu também não leio os termos, Porque, mas a gente vai dizer por quê. Eu não me importo com isso, mas não é o caso. É, tem, uma, tem várias questões, você fornece o seu nome, o e-mail. Geralmente o e-mail é o um, mais importante, assim. A idade, dependendo da rede social que você vai entrar, você fornece sua idade e tudo mais. Mas não só são esses dados que você está fornecendo. Esses são os que a gente sabe, né? Esses são a gente os que tem os Claramente, explícitos. assim, você sabe que você está dando seu telefone, você sabe que você está dando localização quando você coloca foto, sabe que você coloca foto. Mas não, então, eu falo tem disso mais agora. Do que é isso. Não, o que você sabe explicitamente são os que você preenche. Certo. Esses são os que, você, esse é os que eu considero que a pessoa sabe implicitamente. E você nem sabe o que você está fornecendo. Ah, sabe? não parou é, para foto... prestar atenção que você É, você não parou para prestar atenção que você está fornecendo outros dados. Por exemplo, falar do, das redes sociais, está mais em voga aqui, Facebook ou Instagram? Tanto faz. Tanto faz. É, o Instagram, é Quando Instagram, você entra, Por quer. exemplo, você sabe, sabe que no Instagram você tem fotos públicas e que, fotos que não, tem gente que abre o perfil e tem gente que, que fecha o perfil para outros uh -huh. acessarem. Uma das coisas, por exemplo, que você talvez não saiba é que quando você tem um perfil público, o Instagram pode usar suas fotos para fazer propaganda. Então, você está fornecendo um dado, você está dando suas fotos para o Instagram. O Instagram, tá, gente? Não é você que pode pegar a foto de alguém e usar, não. É o Instagram usar a sua foto porque você assinou lá os termos de uso que você não leu. E, e tem muitos outros dados, que eu vou, vou chamar aqui de metadados, que são dados sobre dados que você está fornecendo. Por exemplo, você forneceu seu nome, criou um, um login, forneceu seu e-mail e tudo mais. Só que o... O Instagram tá usando outras informações para saber quem você é. Por exemplo, ele contabiliza seus likes lá no Instagram, contabiliza seus seus seus reposts, compa, é, seus compartilhamentos. ele Tudo, né? vê... Salvo. Ele com... ele usa as fotos que você salvou e não só e não a questão não só as fotos que ele usa. Por exemplo, se a foto tem uma legenda. Ele assume, eu vou simplificar dessa forma, mas ele assume que você tem interesse naquele tema, daquela legenda. Uhum. E começa a usar essas informações para alguma coisa. Lá nos termos, tem dizendo que o Facebook, que o. O Instagram do Facebook, então é a mesma coisa. Que o Instagram pode usar esses dados para lhe fornecer propaganda, por exemplo. Então, ele vai usar essas informações das fotos e das legendas das fotos e das hashtags uhum. das fotos. Para poder identificar quem você é. E Sim. todos os outros aplicativos, né? Porque a gente fala de rede social, e a gente pensa, tipo, a gente esquece, por exemplo, que toda vez que a gente põe um aplicativo no nosso celular, a gente tem que permitir uma série de coisas. Inclusive, permitir os termos de uso. Então, a gente também está autorizando isso para não ter que pagar, muitas vezes. A gente, é a forma como a gente. É, acaba... é uma troca. Eu, inclusive, ouço muito essa palavra de que nós viramos um produto. Porque a gente está fornecendo questão, uma essa, questão é essa questão é a seguinte, existe uma discussão muito forte sobre isso. Você está fornecendo esses dados. Você não, você não forneceu só os dados que você preencheu formalmente. Uhum. Os likes e todos esses que eu mencionei recentemente, além de muitos e muitos outros... São dados, né? São dados. A localização, por exemplo, é um metadado muito importante que é as pessoas, por exemplo, não querem, não querem que a rede social saiba onde ela está. Mas, por exemplo, posta uma foto. E marca o local na foto. Uhum. Pior que isso, posta uma foto num local conhecido. Uhum. Você não precisa nem marcar o seu local na sua foto. Existem, só algoritmos, postar, já existem algoritmos muito elaborados hoje em dia que identificam é, monumentos, por exemplo, de históricos. Uhum. E você. Vou parar você, porque essa parte a gente vai fazer um outro vídeo. Ah, a gente tá. vai fazer um vídeo sobre o que a gente tem que fazer e, aliás, o que a gente acha que está fazendo, ah, bom, então. só que a internet acha a gente sabe Tipo assim, coisas que a gente acha que tem que fazer, porque a gente lê bastante coisa sobre isso, quer dizer, eu leio bastante coisa dizendo o que você não deve colocar na internet, ter cuidado para não colocar informações duvidosas, ter cuidado para postar, não colocar a sua localização e blá blá blá. E pelo que eu estou percebendo, na verdade eu já sei, porque eu já conversei com ele. Uhum. É, a gente não, não adianta muito fazer não adianta. isso. Eu acredito não. A gente vai fazer um vídeo separado. Terminando esse, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre como a internet encontra você. Já dei até spoiler, porque semana que vem já vão saber qual vai ser o próximo vídeo. Sim. E aí a gente fala sobre esse assunto. Então, eu vou te interromper tá, só beleza, pra gente não, deixar entendi. pro próximo. Mas pra encerrar esse, é... pra que tu explique as pessoas o que, que é essa internet. Porque a gente fala, a gente tá dando pra internet. Mas o que é a internet? O que, que ela vai fazer tá com isso? internet, né? uh -huh. Tipo, esses dados, na verdade... É doido isso porque eles sempre vão parar na mão de alguém. E esse escândalo da quebra de analítica veio para chamar atenção para isso. Porque o Instagram tem esses dados. Isso é indiscutível. Ele tem seus likes, ele sabe exatamente quem você é, sabe exatamente o que você gosta, sabe exatamente o que você anda, e o que você quer comprar e o que você não quer comprar. Uhum. Porque o foco é mais ou menos isso, é vender mesmo. certo? E vender não só para você, como vender seus dados para alguém. De certa forma, isso está meio... Para o governo. Para o governo, por exemplo. Então, lá a internet é um conjunto de empresas que estão disputando esses dados. Seja empresas coletando esses dados, seja empresas que usam esses dados para fazer alguma coisa para você, como uhum. vender, oferecer algum serviço ou algum produto. Então, até por exemplo, é, no Brasil a própria internet ela é distribuída por uma empresa que coleta seus dados também. Uhum. Por exemplo, a, mas você, não, ah, você não tem rede social nem nada, mas você usa internet? Então a sua empresa sabe se você, por exemplo, a empresa que você usa, seja de telefonia móvel, seja de internet fixa, sabe se você usa a sua internet para jogar, uhum. se você usa para ver vídeo, se você usa para ficar vendo foto, é. se você usa rede social ou não. Até isso são informações relevantes para identificar quem você é. É, certo? e aí assim, por isso que a gente fala que a gente virou um produto, porque a nossa privacidade, a nossa informação, acaba indo para um mercado que é um mercado que já existe, é um mercado que tem aí diversos eventos no mundo todo discutindo sobre isso, tanto como legislar, é, né, para poder ter o controle, fazer a proteção dessas pessoas, se pode ou não, se é legal ou não, como também para dizer que hora que a gente pode passar, qual é, qual é o limite de é, tudo eu isso. Vou né, até já deixar em aberto que é o seguinte, existe uma discussão recente sobre cobrar por usar a rede social, por exemplo. Uhum. Se você está usando a rede social de graça, você não está usando de graça. estão usando os seus dados para conseguir Exato. muito dinheiro com isso. É um existe produto. uma discussão recente sobre cobrar para você participar de redes sociais. Por exemplo, tem uma rede social... O LinkedIn, por exemplo, que se você pagar, você tanto deixa de receber propaganda quanto você deixa, você consegue acessar muitos outros recursos. Mas não vem um caso. Mas a ideia é deixar a discussão aberta. Você gostaria de pagar para que seus dados não fossem usados para lhe oferecer propaganda, é. por exemplo? E é importante dizer assim, essa discussão já está acontecendo. À medida que estão tentando legislar, né, as consequências já estão vindo, né, as consequências sociais já estão vindo. Confesso que, dado o que eu conheço de sociedade, o que eu compreendo sobre construção social, eu fico bastante espantada, já o cabeça é do time do tipo, tá super confortável, tipo, já era. Já era. E aí eu quero saber de você, se você é a pessoa que tá espantada, que nem eu, desesperada, tipo, ah, meu Deus, o que vai ser da sociedade? Quais as catástrofes que vão acontecer? Ou se você tá que nem ele, tipo, agora já era, já foi, é esse é. o caminho e vamos em frente. Não que eu não acho que isso seja o caminho, mas eu fico bastante preocupada com as consequências que nós precisamos pensar socialmente falando. Bom. A gente vai encerrando por aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui, né? compartilha com outras pessoas para falarmos também sobre esse assunto que está tão evidente nessa né? sociedade dos dados, que vive através desses dados e o que são esses dados. Comenta, faz todo o pacote que você já conhece, né? de compartilhar, de curtir, de me encontrar nos lugares e me dizer que gostou do vídeo ou que aprendeu alguma coisa ou que pensou algo com esse vídeo e de nos ajudar divulgando também esse vídeo aqui. E também para que as redes sociais saibam que você gosta do nosso conteúdo e elas possam divulgar esse mesmo conteúdo para você. Beijo, boa semana e tchau!